Ei. Mas essa estrela não vai se apagar E o brilho ilumina a esperança Com um fé futuro melhor eu vou Sem medo de ser feliz Quero ver Se o criança na alegria de se abraçar. Criança na alegria de se abraçar Tá aqui com a gente aquele que foi o maior presidente que o Brasil já conheceu O maior e o melhor E ele vai voltar para poder fazer tudo aquilo que o Brasil precisa E é por isso que nós vamos eleger Luiz Inácio Lula da Silva no primeiro turno A gente vai pedir para quem está na frente, por favor, ou sentar ou ficar em pé sem subir na cadeira, para não atrapalhar a companheirada que está atrás. Não a companheirada que está atrás não vê o Lula. Ué. A gente vai começar aqui o nosso nossa, nossa celebração, nosso ato. E é, eu quero registrar a presença, né, mais uma vez, dos deputados federais Rogério Correia, Reginaldo Lopes, que é o nosso líder de bancada, é, o Odair Cunha, os deputados estaduais Betão... O Ulisses Gomes, o Cristiano, que é o presidente do PT de Minas Gerais, a Andréia de Jesus. E a Beatriz Serqueira. Não, Essa aí, toda essa força que a gente tem. E uma coisa muito importante, pessoal. A gente tem que eleger uma bancada federal e estadual forte para garantir a governança do presidente Lula. Então é votar nos deputados do PT e na da coligação para que a gente tenha uma bancada, uma base de apoio forte. A gente vai começar então aqui a chamar algumas pessoas. Primeiro que a gente vai chamar o nosso presidente da Câmara, Juraci Schaefer, que vai falar para a gente por três minutos. Vamos fazer silêncio então para a gente garantir Boa tarde a paz do companheiro. A todos e todas. Boa tarde, presidente Lula. Boa tarde, minha querida prefeita Margarida Salomão. Em seu nome, cumprimento aqui todas as autoridades, as mulheres, todos os deputados, deputadas, os parlamentares, vereadores e vereadoras. É com muita alegria, com muita honra, e tenho a satisfação de poder estar falando nesse grande encontro, talvez, presidente Lula, o maior encontro das últimas duas, três décadas aqui em Juiz de Fora. O encontro com a verdade, o encontro da nossa cidade com a esperança. Presidente Lula, o senhor, nós temos uma grande gratidão de aceitar esse desafio, de vir corrigir os rumos do nosso Brasil, a nossa população que está entristecida, que está desempregada, passando por momentos difíceis, nas nossas andanças, presidente Lula, como presidente da Câmara e liderando os movimentos de vereadores e vereadoras, que é onde tem a capilaridade da primeira demanda, o que, é que a população clama? A população está clamando, presidente Lula. Peça o presidente Lula para voltar, porque nós queremos ter carne no prato. Peça o presidente Lula para voltar, porque nós queremos cozinhar a gás. Não aguentamos mais cozinhar a lenha. Essas são as demandas. Olha o quanto de retrocesso, o quanto de atraso que o nosso país viveu. Presidente Lula, nós temos aqui na região da Zona da Mata Mineira e no Campo das Vertentes grande potencial para desenvolvimento e tenho certeza absoluta que o senhor voltará à Presidência da República e fará com Minas Gerais e essa nossa região se desenvolva de novo, porque nós queremos fazer da agricultura familiar, que é a nossa característica, para comprar, colocar alimento no povo brasileiro, naquele prato que está vazio. Não quero me alongar e dizer, é uma satisfação enorme dizer que estamos aqui e tivemos o presidente visitando também o Memorial Itamar Franco, que é a democracia, que na realidade representa aquele que defendeu a soberania nacional, igualzinho o presidente Lula, que não vai deixar o nosso patrimônio ser entregue às Conclua. nossas estatais. Defender a Petrobras, defender os Correios, Presidente Lula, o povo de Juju e Fora, da Zona da Mata, das vertentes de Minas Gerais, te ama e está com o senhor. Viva a prova, presidente! Viva o Brasil! Vamos ouvir agora com muito carinho a nossa líder comunitária, Adenilde Petrina. Oh, <laughs> Boa tarde para todas e boa tarde para todos. Eu gostaria de começar... Gente, vamos fazer silêncio para garantir a fala da companheira. Eu gostaria de começar falando... O é, presidente Lula falou para me falar do coração. E o meu coração está pedindo para me lembrar dos nossos ancestrais que saíram do meio do nada e fizeram a gente caminhar até aqui, com toda a força, com toda a coragem, nós conseguimos chegar até aqui, e nesse momento, e nesse momento, eu tenho, eu, eu tenho muito mesmo que agradecer ao presidente Lula, porque ele continuou a caminhada dos meus ancestrais E aí eu quero agradecer o presidente Lula, porque ele fez uma coisa muito importante para nós, que continuávamos batendo cabeças no meio do nada. O presidente Lula ensinou que a gente tem que ser protagonista da nossa história. Ele ensinou... Ele, ele falou para nós que a gente... Tem que ser dono da nossa história, tem que escrever a nossa história. Por isso ele deu à universidade condições da gente estudar. E outra coisa que eu aprendi com o Lula, com o nosso companheiro, é que nós negros, os pobres, os periféricos, a gente não, pode, não poderia mais continuar no fundão da fábrica. Nós não poderíamos mais continuar no quartinho de empregada entregue à, à, à própria sorte. Então, gente, com ele, com o governo dele, a gente aprendeu que a gente pode caminhar e que a gente se empodera na caminhada. A, a, a, a, o empoderamento que nós conseguimos foi conseguido na luta política, na luta social e tudo isso... Foi exemplo que a gente conseguiu dele. Ele foi a nossa estrela que iluminou e mostrou um caminho para nós. Então, eu tenho muito que agradecer ao senhor. É, tudo, mas muito obrigado, muito obrigada mesmo. Gratidão do fundo do coração por tudo que o Senhor nos mostrou e continua nos mostrando e continua nos ensinando. A gente precisa do Senhor lá para poder mostrar para nós que a gente ainda tem que... A luta é permanente. Né, que a, e a caminhada é permanente, é tudo permanente, a gente tem sempre, estar tá em luta e sonhando sempre, sonhando sempre com o Brasil melhor, com comida na mesa, com respeito, com dignidade. Eu quero muito agradecer, muito obrigado Lula, muito obrigado a Margarida Salomão e a todos que estão aqui. Obrigado pela força, presidente. Obrigado pela força. Né? Que todos saibam que o senhor é uma pessoa sensacional. Eu não tenho palavras para dizer o que o senhor é. Eu só sei que o senhor é aquele que guia, que abre caminho, que abre a nossa mente e que abre o nosso coração. Muito obrigado. A gente vai, nós vamos ouvir agora. Quem está na frente puder sentar para garantir que as pessoas de trás possam ver o ato, é muito importante. Nós vamos ouvir agora a companheira Ana Pimentel representando a Marcha Mundial de Mulheres. Boa tarde a todos e todas. Presidente Lula, seja muito bem-vindo a Juiz de Fora. Essa cidade, presidente Lula, que desde 89 sempre elegeu o senhor como presidente da República. Essa cidade que é democrática, que é acolhedora, e que, enquanto, há dois anos atrás, muitas pessoas apontavam arminhas, estava elegendo a primeira mulher prefeita dessa cidade. Essa cidade, presidente Lula, essa cidade, presidente Lula, de mulheres fortes e corajosas como a Denilde, como Sirene Candanda, elegeu Margarida Salomão. É uma cidade que vem construindo, desde o ano passado, políticas de inclusão, para a diminuição da desigualdade, enquanto o presidente da República atrasou deliberadamente a compra de vacinas, presidente Lula. Eu queria dizer para o senhor que esse lugar aqui que hoje recebe o senhor é um lugar símbolo da esperança da nossa cidade, porque foi daqui que nós começamos a maior campanha de saúde pública dessa cidade, que foi a campanha de vacinação aqui da cidade de Juiz de Fora, que se tornou uma referência para a região e para o Brasil. Enquanto o presidente da República defendia a morte, nós daqui defendemos a vida todos os dias. E foi com a prefeita Margarida Salomão que nós fizemos essa campanha de vacinação e que estamos, ao longo dos último ano, construindo uma política ousada para essa cidade. É nessa cidade que a prefeita Margarida Salomão implementou a paridade no secretariado. É nessa cidade que nós temos construído políticas ousadas para diminuir a desigualdade entre homens e mulheres. E eu quero dizer para o senhor que é com essa coragem e com essa ousadia que nós começamos agora a nossa campanha. Conte conosco, presidente Lula. Nós estaremos juntos para reconstruir o Brasil. Conte conosco, presidente Lua, que a coragem e a ousadia das mulheres que hoje são representadas por Margarida Salomão, que nós vamos reconstruir o Brasil. Nós estamos com o senhor e o Brasil vai ser feliz de novo. Próxima fala agora... Maria Aparecida Oliveira, da Associação de Catadores e Catadoras Recicláveis. Boa tarde, prefe... boa tarde, prefeita, boa tarde, presidente. É com muito prazer que eu estou aqui para agradecer cada pedacinho que você fez pelos catadores, cada curso que você fez o catador fazer. E o catador se teve em casa hoje. Agradecemos a você porque deu a oportunidade a gente ter uma casa para morar, e ter uma vida digna, e ter nosso direito, porque nós não temos nossos nós não tínhamos nossos direito, através de você, que você aprendeu, se nós, a gente tem nosso direito. Quantas reuniões nós estamos lá em Brasília, e o senhor defendeu nós e lutou pela nossa causa. Então, eu tenho muito que agradecer. E hoje, em Juiz de Fora, o PT está junto, com os catadores, que é a Margarida e a Cidinha lutando pelo direito dos catadores. E eu agradeço de coração. E eu agradeço a satisfação grande de ter um presidente como Lula, porque ele defende o direito do pobre, do morador de rua. Ele luta, ele sempre fez isso e vai continuar fazendo. O catador com o Lula jamais será vencido. Obrigado, presidente. bem, companheira Maria Aparecida. É isso aí que Lula e o PT fizeram pelo Brasil e os outros partidos né, que estiveram com a gente. E é isso que nós vamos voltar a fazer a partir de janeiro de 2023. Bom, para falar agora, nós vamos chamar é, o nosso líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes. Boa tarde a todos e todas, quero saudar todas as mulheres que são combativas, de fibra, que sonham um país melhor, na pessoa dessa querida prefeita, que é uma das melhores prefeitas do nosso estado, do nosso país, minha amiga Margarida Solomão, que muita ousadia está reconstruindo as políticas sociais, as políticas públicas e a infraestrutura de Juiz Fora. Muito obrigado, Margarida, por representar tão bem a luta das mulheres. Quero... Bem rápido, também fazer uma saudação especial ao nosso querido presidente Lula, que é o melhor presidente da história desse país. <risos> Nunca foi tão fácil escolher um presidente da república. Nunca foi tão fácil escolher no dia 2 de outubro. Nós estamos vivendo um país do improviso. Um país que sequer, presidente Lula, tem o ministério do planejamento. Um país que é onde o presidente negou a ciência e é o responsável pela metade das mortes da Covid-19. É um presidente irresponsável, incompetente, sem empatia pelos mais pobres e sem empatia pela vida. Portanto, nós vamos eleger um novo presidente da República que vai planejar esse país, que vai fazer planejamento participativo, que vai garantir que esse é o último ano, presidente Lula, que os trabalhadores, aqueles que ganham até dois salários mínimos, teve, não teve reajuste real do salário mínimo. Um país se faz de baixo para cima, um país se faz com mercado interno, um país se faz com valorização do salário mínimo todo ano, com aumento da economia, garantindo que os mais pobres tenham poder de compra. Hoje, os trabalhadores brasileiros está tendo dificuldade de colocar a comida na geladeira. Os trabalhadores brasileiros estão com dificuldade de pagar a conta de energia, que é uma das mais caras desse país do planeta. Nós temos que voltar a dar direito do nosso povo ter trabalho no governo do presidente Lula. Foi gerado 22 milhões de novos empregos com direitos, sem precarização. Nós chegamos com o presidente Lula ao pleno emprego e agora é o desemprego, é o desalento da juventude. A juventude do presidente Lula que não, às vezes, não assistiu a sua primeira vitória, mas que está aqui em ampla maioria, aqui a é juventude que quer voltar ter oportunidade na universidade, nas escolas técnicas, viu o Fies, via o ProUni, a juventude que o senhor colocou, presidente Lula nas universidades federais, mais da metade de negros e negras. Pela primeira vez o Brasil enfrentou o racismo institucional. Eu tenho convicção e vou encerrar por aqui. É com o presidente Lula que nós vamos enfrentar um coletivo que nós temos que assumir. Se a gente quer enfrentar a extrema pobreza nesse país, nós temos que, junto com o presidente Lula, fazer um programa para colocar as 40% da população da extrema pobreza, que são as mulheres, negras, mães, solo, que precisam de um programa específico para romper o círculo da pobreza, para fazer um outro caminho, para trilhar uma esperança e melhorar a vida do povo. Muito obrigado, Zona da Mata, que eu amo tanto, que eu sempre fui votada aqui, mais de 100 mil votos nas eleições que garantiu a minha representatividade na Câmara do Deputado. Eu amo vocês, Zona da Mata, Campo das Vertentes, São João Del Rei, Estendida. Muito obrigado e vamos juntos. Obrigado, presidente Lula. Vamos ouvir agora o nosso deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, nosso querido Betão. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente Lula, Janja, aos nossos deputados presentes aqui, Rogério Correia, Beatriz Cerqueira, André Jesus, além do Reginaldo, e a todos os companheiros e companheiras presentes aqui hoje nessa excelente e espetacular manifestação que nós estamos fazendo em defesa do companheiro Lula. Aliás, eu estava falando com o Lula, lá pra dentro, que desde 89 eu fazia o serviço de ordem dele, o serviço de ordem é a segurança pra gente descer o calçadão. Eu era escalado porque eu era mais fortinho, o Cristiano também que está presente aqui, nosso presidente. Então me botaram em 89, 94, 98, né? não aconteceu nada, né? Que bom. Mas a gente fazia... Eu nunca tirei uma foto com o Lula. E hoje nós foi é uma forra, né, Lula? Tirar uma foto lá dentro. Mas, pessoal, durante o governo do Lula, vários programas, várias leis que foram implementadas no Brasil foram muito importantes. A lei do ProUni, a indústria naval, agricultura familiar. Foram dezenas de leis que não dá para ficar citando aqui. Mas nós tivemos uma lei que foi aprovada ainda no governo Lula. A Lei 11738/2008, que é a Lei do Piso Nacional do Magistério. E aqui tem muito professor, professora, trabalhador da educação. E aqui em Juiz de Fora, o Sindicato dos Professores de Juiz de Fora conseguiu fechar um excelente acordo para a implantação dos 33,24% com a nossa prefeita, Margarida Salomão. Está de parabéns, Margarida. Aliás, por enquanto, nós temos notícias no Ceibia de duas grandes cidades no estado de Minas. Juiz de Fora, governada pelo Partido dos Trabalhadores, pela Margarida, contagem governada por Marília Campos, também pelo Partido dos Trabalhadores. Mas não podemos mais. É uma excelente lei que foi aprovada e nós conseguimos ter esse ganho aqui, os trabalhadores da educação. Mas nós podemos mais com a eleição do companheiro Lula. Nós podemos revogar a reforma trabalhista que foi feita nesse país. Nós podemos revogar a reforma da Previdência que acabou com a aposentadoria, principalmente das mulheres nesse país, com o companheiro Lula. Nós podemos reverter as privatizações que estão sendo feitas por esse imável Tem muita coisa que precisa ser feita nesse país. Nós podemos mais ainda com uma candidatura própria ao governo do Estado e com uma constituinte para poder varrer com esse povo todo que levou para prisão, inclusive, os nossos companheiros do PT, inclusive o presidente Lula. Portanto, companheirado, nós temos aqui uma tarefa, todo mundo aqui, a partir do momento que se abriram as eleições, é a gente fazer com que Lula ganhe no primeiro turno as eleições de 2022, para a gente por fim nisso e garantir a posse do nosso companheiro Lula. Força na luta, companhada! é Lula 2022. Então, vamos seguir com esse momento bonito de celebração e vamos mostrar para o presidente Lula, para a Janja, para todas as pessoas que estão aqui, Mercadante, Luiz Dulce, né, pessoa, Rogério Corrê, pessoas que fizeram parte da história de mudança desse país. Quem de Uba? Zona da Mata. Quem está aí da Zona da Mata? Uba! Santos Dumont. Lima Duarte, Leopoldina, Simão Pereira, Conselheiro Lafayette, e to Matias Barbosa e toda a Zona da Mata. tal tá ou não está com o presidente Lula? E aí a gente vai chamar agora é, uma pessoa queridíssima, né, nossa, da Zona da Mata, que conhece o trabalho dela, e nós aqui em Juiz de Fora, que temos a honra de tê-la como prefeita, a prefeita Margarida Salomão. querida da Zona da Mata, gente querida de Juiz de Fora, querido presidente Lula, querida Janja, que está com ele, e é muito importante, nesse momento, que a gente tenha como opção para governar o nosso país, como ele mesmo diz. Um homem apaixonado. Um homem apaixonado, um homem cheio de amor. E eu quero dizer a vocês: o que é isso que nós temos aqui hoje? Essa belíssima festa democrática. Sabem o que é isso? É um ato de amor. É o um amor que nós sentimos pelo nosso país e que é tão bem representado pela vida, pela luta, pela teimosia do presidente Lula. Então, eu quero dizer a vocês, os oradores que me precederam já foram muito brilhantes. Eu, que sou professora, eu sei direitinho quando é hora de parar de falar, até porque, a presença de vocês é o discurso mais forte que existe. E eu vou falar uma coisa, vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Quem é que vocês querem escutar agora? Então, presidente, a palavra é sua, presidente. companheira Margarida companheira que eu tenho orgulho de tê-la como companheira como parceira lutadora para melhorar a vida do povo brasileiro e a vida do povo de juiz de fora companheiros deputados federais Rogério Correia companheiro Reginaldo Lopes companheiro Odair Cunha, deputado federal Companheiros deputados estaduais Companheiro Betão Companheiro Ulisses Gomes Companheiro Cristiano Companheira Andreia de Freitas Companheira Beatriz Cirqueira, Companheiros do PT Companheiro do PCdoB, companheiro do PSOL, companheiros da Rede, companheiro do PV e companheiros do PFB, queridos companheiros e companheiras, eu estou especialmente feliz hoje especialmente feliz, porque é esse o tipo de política que eu sonhei fazer no meu querido Brasil. É esta querida, esta é essa forte política que eu queria fazer no país. Uma política em que as pessoas mais humildes desse país deixassem de ser coadjuvantes da história e passassem a ser o sujeito da história. Quando eu vejo uma senhora negra fazer o discurso que essa mulher fez, quando eu vejo uma catadora de material reciclável fazer o discurso que ela fez, eu sou obrigado a agradecer a Deus e dizer a humanidade tem jeito, a política no Brasil tem jeito, porque o povo começou a falar, o povo começou a gritar e o povo começou a reivindicar. Eu estou feliz, porque essa cidade, que é uma das cidades mais importantes do estado de Minas Gerais, é a mais importante da dona da mata. Essa mulher teve a, essa mulher teve a coragem de teimar igualzinho. Igualzinho, a minha mãe, dona Lindu, dizia, cada vez que eu perdia, ela falava, teima Lula, teima Lula. A Margarida temor e vocês deram a ela o direito de ser prefeita dessa cidade e poder mostrar que essa cidade pode ser governada de forma diferente, de fora para dentro, da periferia para o centro e não do centro para a periferia. Essa companheira mostrou, quando reitora da universidade, que é possível fazer a universidade ser para todos efetivamente, efetivamente e tratar os estudantes com respeito eu estou feliz porque eu queria saber quantas pessoas de Santos Dumont tem aqui porque o Dulce que é da direção nacional do PT é meu companheiro de 40 anos é né, de Santos Dumont, levanta aí Dulce e ele e ele falava assim para mim no avião vai ter gente de Santos Dumont e vai ter gente de toda a Zona da Mata. E eu queria dizer para vocês, eu estou feliz. Porque se dependesse de vocês, eu já teria sido presidente da República em 1989. <risos> se dependesse de vocês, eu já teria sido presidente em outros momentos que eu discutei a eleição. Então eu sou obrigado a dizer obrigado Zona da Mata. Obrigado, juiz de fora, por tudo que vocês fizeram para que eu tivesse votação extraordinária aqui. Eu estou feliz, porque aos 76 anos de idade, eu me sinto jovem. Quando eu digo que tenho energia de 30 e tesão de 20, é porque eu me sinto assim exatamente. Porque aos 76 anos... Ficar apaixonado e decidir casar outra vez É porque eu acredito que o Brasil tem jeito E nós vamos consertar o Brasil Esse povo vai voltar a trabalhar E ter trabalho com carteira profissional assinada Mas se não quiser ter carteira E quiser ser empreendedor Ele vai ter que ter crédito Para que seja um bom empreendedor e que possa ganhar o seu dinheiro decentemente e dignamente. Esse país vai ter emprego para que as pessoas tenham previdência social, para que as pessoas tenham segurança social. Esse país não quer eternizar o emprego dos aplicativos em que a pessoa trabalha para um patrão que não conhece e a pessoa não tem descanso semanal remunerado, a pessoa não tem férias. Quando a pessoa fica doente, não tem segurança, não tem política de seguridade social para ela. Nós queremos um país em que as pessoas levantem de manhã, vão trabalhar e as suas famílias já tomou o um café da manhã. Ela vai saber que a criança vai almoçar, ela vai saber que a criança vai jantar, ela vai saber que a criança vai ter uma escola de qualidade e ela vai saber que os seus filhos não serão vítimas da violência na periferia deste país, sobretudo se forem negros e pobres. Eu até queria dizer uma coisa que foi esquecida de dizer pela minha companheira. Eu quero dar uns parabéns ao povo do hip hop, ao povo do islã da periferia, porque nós vamos fazer uma revolução na cultura desse país. Se preparem. Eles acabaram com o Ministério da Cultura. Nós vamos recriar o Ministério e vamos criar Comitê de Cultura em cada estado desse país. O Brasil não pode conhecer apenas a cultura transmitida pelos canais de televisão, o país não pode transmitir apenas a, a, a cultura que, que interessa financeiramente, é importante essa cultura, mas nós queremos que o povo conheça a cultura que existe na Zona da Mata, no Vale do Jequitioia, no Vale do Mucuri, a gente quer que o povo conheça a cultura de Pernambuco, a cultura da Bahia, a cultura do Amazonas, a cultura de Roraima. A gente quer mostrar que esse país é mega diverso. E a televisão não pode apenas ficar mandando coisas do centro-sul para o resto do país. É preciso trazer as coisas de lá para mostrar ao sul do país, aos estados mais desenvolvidos, que esse país, tem talvez uma das culturas mais ricas do planeta Terra É importante que a gente diga Que tem uma razão para eu voltar a ser presidente da República Eu não precisaria mais Eu já tenho 76 anos Eu vou casar outra vez Eu poderia viver o resto da minha vida tranquilo E olha que o resto da minha vida é longo porque a ciência diz que o homem que vai viver 120 anos já nasceu. E eu estou reivindicando que seja eu essa pessoa. Então quando eu falo de fim da vida, não pense que está próximo não. Eu vou viver o resto da minha vida. Tentando construir aquilo que é o sonho de vocês. Aquilo que é o sonho que vocês têm. E qual é o sonho que nós temos? O que é que nós queremos? Nós queremos ter o direito de viver dignamente. Nós queremos ter o direito de ter um emprego. Nós queremos ter o direito de ter uma casa. Nós queremos ter o direito de ter os nossos filhos na educação da creche, à universidade de qualidade. Nós queremos que os nossos filhos tenham um emprego melhor do que o nosso. E esse país pode oferecer nós não aceitamos mais, Margarida, a mulher ser tratada como objeto de cama e mesa. A mulher é maioria deste país. A mulher tem que ser respeitada na política e fora da política. Eu, às vezes, fico triste, porque às vezes eu estou vendo uma reportagem e a jornalista pergunta para uma mulher que trabalha em casa, cuida dos filhos, e a jornalista pergunta A senhora trabalha? Ela fala não Olha como é que é possível Uma pessoa que toma conta De uma casa Que lava banheiro, que lava cozinha Que lava roupa, que passa roupa Que prepara o filho a escola Que prepara o almoço Que prepara a janta Dizer que não trabalha É que ela foi educada Séculos e séculos A achar o emprego doméstico é serviçal, ela é tratada como se fosse uma escrava e nós abolimos a escravidão e queremos abolir esse tipo de emprego doméstico que não valoriza a nossa companheira que fica em casa às vezes até para nós eu era sindicalista e o pessoal perguntava ô oh, Lula, a tua mulher trabalha eu falava, não Porra, ela ficava em casa cuidando de cinco filhos. Como é que ela não trabalha? Lavar roupa de cinco filhos. Lavar coxa, lavar cozinha. Como é fazer janta? Esperar o marido e às vezes ele chega com peritas, ainda querendo melhor do que tem. Ele nunca pergunta, teve dinheiro para comprar coisa melhor? Não, ele senta na mesa e fica resmungando Só tem isso, só tem isso. Ele não pergunta quantas queimaduras a mulher recebeu da frigideira de óleo que pipocou no braço dela. Como é que a gente vai criar um mundo sadio? Como é que a gente vai criar um mundo mais humano se a gente não consegue dentro de casa se reeducar para que a gente viva em harmonia? Porque a família é a base da sociedade. Se ela tiver a e e harmonia, se o pai estiver bem com a sua esposa, se os dois estiverem bem com seus filhos, a família vai para frente. Todo mundo vai embora e todo mundo vai vencer na vida. O que não pode é ter desavença. O que não pode é ter briga. O que não pode é ter desunião. E eu sei de família, porque eu vivi muitos anos numa cavinha de 33 metros quadrados, com mulher quatro filhos e uma sogra. Não é brincadeira. É muito fácil viver numa casa de 400 metros quadrados, mas vá viver como o povo vive na periferia de uns apartamentos pequenininhos, que não dá nem para o cara respirar direito, para ver se não tem confusão. Este país, gente, nós já provamos que é possível melhorar o povo tem que ser respeitado. O povo não gosta de casa pequena, de casa vagabunda. O povo não gosta de roupa de pobre. O povo não gosta de comida de segunda. O povo ele tem o direito de ter todas as coisas que esse país produz. A gente quer se vestir bem. A gente quer comer bem. A gente quer estudar bem. A gente quer morar bem. A gente quer que a nossa família vença. A gente quer, na verdade, viver em paz. E é por isso que eu quero voltar e estou me colocando como candidato. Porque num governo, num governo meu, não tinha morrido 630 mil pessoas, 640, por causa das vacinas. Porque eu vou dizer para vocês, quando eu era presidente surgiu a gripe H1N1. Em três meses, a gente vacinou 83 milhões de pessoas nesse país. O país tem cultura de vacina. O país tem cultura. Eles tratavam o SUS como se o SUS não valesse nada. A televisão só botava desgraça no SUS. Veio a pandemia e, graças a Deus, eles começaram a enxergar o valor do SUS... E o valor dos funcionários, dos do que trabalham por baixo salário, mas se dedicaram contra a vontade do governo, quando a vontade desse negacionista passava ao povo. Queridos companheiros e companheiras, eu, quando deixei a presidência da República, dia 31 de dezembro de 2010, eu tinha 87% bom e ótimo na pesquisa de opinião pública. E eu pensei, bom, agora eu deixei o país, deixei a presidência, eu não preciso mais governar, esse país vai melhorar. Quando nós deixamos o governo, o país, quando nós pegamos, era a 12ª economia do mundo. Quando nós largamos, era a 6 economia do mundo. Agora! Agora este país voltou a ser a décima terceira equilíbrio do mundo. Nós andamos para trás. O salário do povo trabalhador está menor. O salário do povo está rochado. Ninguém consegue comprar um botijão de gás. Ninguém consegue mais encher um tanque num carro. Ninguém consegue mais colocar o um diesel. A gente vai no supermercado ou vai na feira... A gente vai pegando produto, perguntando o preço e largando, porque a gente não pode pagar o preço da irresponsabilidade. E metade da inflação que vocês veem na televisão é por causa dos preços controlados. E os preços controlados é a energia elétrica, os preços controlados é o diesel, o preços controlado é o gás, o preços controlados é a gasolina. Esse presidente da república... É um sanfarrão. Ele só sabe contar mentira nesse país. É por isso que ele prefere não dar entrevista. Ele faz live. Ele respondendo para ele. Porque ele conta no mínimo sete mentiras por dia. Um presidente da república que durante dois anos de pandemia... Ele não teve coragem de expor uma lágrima nos olhos por conta das milhares de mulheres, de homens e de crianças que morreram nesse país. Ele não se importava com a morte, ele não se importava mesmo que fosse parente dele. Porque ele dizia que quem fosse tomar vacina ia virar jacaré, quem tomasse vacina ia virar gay, quem tomasse vacina ia virar mulher, quem tomasse vacina ia não sei o quê. Um presidente responsável não teria feito isso. Um presidente responsável teria reunido os governadores, teria reunido os institutos de pesquisa, teria reunido os cientistas brasileiros, teria reunido os prefeitos e teria decidido nós vamos vacinar 215 milhões de brasileiros em tempo recto. Mas ele não, ele não discute a saúde do povo. Você veja uma coisa, um dia desses ele se engasgou. Vocês viram que o presidente se engasgou. E a televisão noticiou que ele estava engasgado, saiu de São Paulo e veio para a Rede Dória, em São Paulo. E esse cidadão chamou um médico que estava na Bahamas. Esse médico veio da Bahamas até São Paulo. O que o médico falou? Ele precisa aprender a mastigar pelo menos 16 vezes o camarão. Ou seja, o presidente não sabe comer camarão. O presidente se engasga porque ele come rápido demais. Ele não mastiga, ele engole. E o povo, o povo, se se engasgar com o camarão, esse sim vai morrer, porque talvez ele pegue uma fila para se tratar, porque nós ainda não conseguimos a perfeição, a perfeição do atendimento público universal para que todo mundo seja tratado de primeiro mundo. Por isso, companheiros e companheiras, por isso, companheiros e companheiras, eu hoje queria dizer para vocês, se preparem. Vocês estão vendo na televisão que tem muita gente querendo ser candidato. Eu acho bonito todo mundo querer ser candidato. Eu acho bonito todo mundo querer disputar. Vamos lembrar que quando eu disputei a primeira eleição em 89, eu disputei contra Ulisses Guimarães, eu disputei contra a Brizola, eu disputei contra Malufi, eu disputei contra o Mário Covas, eu disputei contra o Aureliano Chaves, eu disputei contra o Afif Domingos, eu disputei contra tanta gente importante. E vocês me levaram para o segundo turno. E eu perdi por causa da tramóia que a Globo fez na transmissão do último debate com o Coro de Mello. Eu quero dizer para vocês que qualquer pessoa que é candidata pode prometer. Eu não posso ficar fazendo promessa, porque eu tenho consciência que se eu votar, eu tenho que fazer mais do que eu fiz. Eu tenho consciência que se eu empatar, eu já perdi. Por isso, eu quero dizer para vocês, nós vamos fazer em quatro anos Aquilo que a gente pensava que era possível fazer em 10, 15 ou 20 anos. O Juscelino dizia: Juscelino dizia, eu vou fazer 55, e eu quero dizer, eu vou fazer 44 anos, porque nós vamos trabalhar e vamos precisar de vocês para que a gente possa fazer essas coisas. E eu tenho certeza que nós podemos cumprir o que nós queremos, está tudo na Constituição Brasileira. O que nós queremos está na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Do o que nós queremos está na Bíblia. A Bíblia diz o que, é que o povo pobre quer. A, a, Os direitos humanos dizem, e a Constituição diz, por que, que não se culpa? Por que, que nós provamos que era possível aumentar o salário mínimo em 74%? Por que, que nós provamos que era possível comprar alimentação da agricultura familiar para a merenda escolar? Por que que nós provamos que era possível levar o pobre da periferia, levar as meninas e meninos negros, sabe, da periferia, para fazer universidade e serem doutor? Por que que não podia? É porque neste país nunca se levou a sério a educação para o povo de baixo. Eu disse hoje para os reitores, aqui deve ter muito professor, vocês sabem, vocês sabem, porque nós somos um país com uma dívida na educação. Porque enquanto o Peru, em 1554, já tinha criado a sua primeira universidade, São Marcos. O Brasil só veio criar a sua primeira universidade em 1920. E ela foi criada porque o rei da Bélgica vinha para cá e precisava de um título de doutor honoris causa. Porque a elite escravista brasileira, ela nunca levou a sério a educação do povo humilde, ela nunca levou a sério a educação do povo trabalhador, ela nunca, aliás, ela acha que nem acabou a escravidão ainda, porque se ela achasse que já tinha acabado, ela não era tão racista, tão preconceituosa como ela é. Por isso, companheiros e companheiras, eu estou com muita vontade... Eu estou com muita vontade, porque eu sou jovem, porque a gente, para viver bem, a gente tem que ter uma causa. A gente não pode se aposentar e ficar esperando a morte chegar, ficar sentado numa cadeira cuspindo, ficar jogando dominó, ficar enchendo o saco da mulher, para ela mandar você levantar o pai, para ela varrer. Se a gente tiver uma causa, a gente vai à luta e a gente não para nunca, e a gente não vê e não fica fraco nunca. E eu tenho uma causa. A minha causa, na verdade, são vocês. Eu quero que vocês tratado com respeito. O que eu quero que o meu filho coma, eu quero que o filho de vocês coma. O que eu quero vestir, eu quero que vocês vistam. Se eu tenho o direito de ter um carro, todo trabalhador tem direito de ter um carro. Se eu tenho o direito de tirar umas férias, todos vocês têm direito de tirar férias ter o direito de viajar de avião, todos vocês têm direito de viajar de avião. Aliás, Margarida, aliás, falar em avião, eu quero dizer uma coisa para você. O Itamar Franco fez um aeroporto grande aqui em juiz de fora. Mas esse aeroporto não tem nem estrada. Então eu quero dizer para você, se prepare, porque se eu ganhar as eleições, esse aeroporto vai funcionar luta Companheiros e companheiras, eu quero aproveitar esse humanismo reinante nessa sala. Eu quero aproveitar esse calor democrático dessa sala e dizer ao governo brasileiro e dizer aos empresários. Pare de tentar privatizar as nossas empresas públicas. Quem se meter a comprar a Petrobras vai ter que conversar conosco depois da eleição. Pare de tentar privatizar a Eletrobras. Porque se não fosse a Eletrobras, não teria o um programa Luz para Todos que custou ao povo brasileiro 20 bilhões. e só pode ser feito porque a empresa era pública. Pare de privatizar o Correio. Não tente privatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB e o BASA. Aprenda a trabalhar, aprenda a investir, aprenda a fazer política econômica, ao invés de vender as coisas que já estão prontas. Uma vez disseram para vocês: ah, nós vamos privatizar a BR. Nós vamos vender para muitas empresas, aí vai ter muita competitividade, vai ter muita disputa, e aí o preço vai baixar. E muitos de nós acreditamos. Vender a BR, sabe o que acontece hoje? Tem 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto. E nós estamos hoje com a gasolina mais cara do mundo, com o diesel mais caro do mundo e o presidente da república ao invés de ter coragem de colocar a mão e resolver o problema, ele fica trocando de presidente da Petrobras e de, de Minas de Energia. Ele, na verdade, não sabe o que está fazendo nesse país. Bolsonaro... O Bolsonaro fala em golpe todo dia, o Bolsonaro fala em golpe, a imprensa fala em golpe, ele vai ver um golpe, ele vai sofrer dia 2 de outubro, o povo brasileiro vai dar um golpe no autoritarismo dele e vai estabelecer a democracia nesse país, vai ser o primeiro golpe Democrático e popular, um golpe sem fuzil, um golpe sem metralhadora, um golpe sem embuste, é um golpe da eleição democrática. Ah, ele está dizendo que a urna eletrônica vai praticar o um roubo. Sabe por que, que eu confio na, na urna eletrônica? Eu confio na urna eletrônica... Porque se pudesse roubar na última na rua eletrônica, o torneiro mecânico não teria sido presidente da república duas vezes. E o PT o PT não teria ter sido o segundo partido em 89, em 94, em 98, o primeiro em 2002, 2006, 2014 e o segundo em 2018. E vamos ser o primeiro outra vez em 2000 e 22. Companheiros e companheiras E para terminar Eu queria dizer para vocês Que esse Não é o comício da campanha Esse não é o comício da campanha Porque eu não posso fazer campanha ainda Eu não posso fazer campanha Mas se prepare, juiz de fora Se prepare que nós voltaremos outra vez aqui para fazer um grande ato na maior praça de Juiz de Fora. Conversar com o povo de Juiz de Fora, conversar com o povo da Dona Mamata, da mesma forma que os militares começaram a dar o golpe de 64 a partir do Juiz de Fora, nós vamos dar um golpe popular, um golpe do voto, um golpe da educação, um golpe do emprego, um golpe do salário, a partir de Juiz de Fora. Um abraço, gente, que Deus abençoe todos vocês. E até a próxima visita a Juiz de Fora. Vem de eu sei, de novo um no sentimento. Por muito tempo esperei E o coração segue pulsando Sem medo de ser feliz Feliz Quero ver chegar Lula lá Brilha a nossa estrela Lula lá Renasce a esperança Lula lá o Brasil criança Na alegria de se ar. Cuidado na hora de sair, saia com calma, não precisa pressa, cuidado.